Faz uma partidinha de Free Fire, jogar um casualzinho aqui, ó. Essa eu ganho, hein? Já fiz dois vídeos de Free Fire e não ganhei nenhum. Mas essa aqui é nóis, eu tenho certeza. Vamos que vamos, vamos que vamos. Essa arma ruim. Eu não quero isso, mano. Né? Eu... Jogar essa coisa fora. Vamos subir aqui em cima. Eu acho que eu vi uma parada boa aqui sim, deixa eu ver Eu tô ficando doido de um cara ali, não tô falando Tá porra, já foi um, hein Respeita O mito chegou Respeita é minha história, mano Nesse canal aqui eu já joguei duas partes de Free Fire e não ganhei nenhum respeito Que essa é minha, eu tenho certeza Se É pra isso Aqui ó, tô falando, tem uma ump que já matei um já, sou foda silenciador, opa, pra ninguém escutar meus tiros. Quem sabe eu não acho a mira aqui Vamos ver Mira 2x, opa Já é igual a coisa Olha uma desgraçado aqui Eita caralho Fiquei na minha posição Correu, correu não, tá ali, Mais um. Mais um pra conhecer Jesus. Caralho, me segura que eu já tô. Eu já tô demais, velho. Me respeita que eu já tô jogando muito. Já foi dois, hein? Já foi dois, hein? Ah, mochila um, é três, coroa é três. Ah, tá bem equipado demais. Mira 4. Ai, capacete 3. Nossa, tem muito kit. Muito bom. Vou trocar aqui a 4x. Ai, caralho. Ai, ai, ai, ai. Bem mole agora, eu fiquei que panguando. Ó, oh, toma. Tá doido? Mais um. Só falta três. Vou ficar de L aqui, mano. vou... Vou dar tiro pra cima dele, não. Isso, só me fica o para pra cá, burro. Não estou mas você vai morrer Ai, filho da puta Desgraçado, me viu primeiro que... Ah, não acredito Não acredito que eu vacilei assim Nossa Olha que caralho Ai, que merda, mano Na moral eu tenho um vivo. Ele tá aqui do meu lado direito, esquerdo. Não sei onde que ele tá não. Cadê ele, mano? Atrás de mim, ainda tá. Uhum. Cadê esse cara, mano? Achei. Ai, descarregou. Morreu agora, cara. Boa rapaziada, ganhei caralho, sou foda na moral. Então rapaziada, se for vir, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, é nós valeu. E eu sou foda demais. Tamo junto.